Olá, meu nome é Jean, sou contador de Pichuna do Pará. Hoje eu estou aqui presencialmente em São Luís do Maranhão, no curso da professora Rita Gonçalves, o qual eu quero agradecer por todos os ensinamentos é, que aqui até aqui adquiri. Já adquiri o curso dela virtual e hoje, presencialmente, eu indico a todos que venham para os cursos da professora Rita. Foi um diferencial, um divisor de água na nossa vida.